E é malta do laço, vamos já que já aqui estamos outra vez na oficina dos homens, dos homens e já temos uma novidade. Olha o está aqui. Eles no dia que a gente teve aqui estavam cheios de vontade e eu fui-me embora e ainda, o motor ainda saiu nesse, nesse dia. Confere? Sim, sim, sim, tinha que sair. Cara. Tinha que sair? <risos> <risos> para quem não queria mexer no GT, claro, teve que, que ser, já, já, já está fora. Já vou aqui chatear, a gente já vai aqui chatear o Exatamente. amigo Rosa, vamos chamar aqui o amigo David é pá, Então o que é que traz aqui para a gente? David, já pus aqui em cima enquanto eu estavas a lavar essas unhacas, é cheias ser, é da, da gosma Olha, um fanático, um seguidor fanático pelos pontos GTs e pela Fiat desde já obrigadão, arranjou-me isto intacto. Sabes, a minha estava aqui partida, o meu aqui não tinha botão, o meu relógio não funciona e agora o que é que a gente vai tentar fazer? Isto aqui em princípio é Sim. só montado. Né? É montar, exatamente. Está montado. Isto, isto, isto está impecável, digo. Pronto, isto está mesmo bacaninho mesmo. Costumam Eu... partir aqui tudo nas esquinas. E yeah, aí está fixe mesmo. Partem as sofagens, partem tudo, é para isto está mesmo. Está -me um boche boche boche. bem impecável. O meu outro não tinha aqui um dentinho <risos> e é. o relógio não funciona. O é. rapaz disse-me que não sabe se este relógio funciona. Então deu-me este e deu-me este para peças. Olha, maravilha. Tu com os três, com este, com este e com o meu <risos> vamos tentar fazer um relógio. É pá, nem que metas lá para andar <risos> Obrigadão ao meu seguidor, é um seguidor atento da minha página e viu que eu tinha isto partido e mandou-me logo um e-mail e disse logo: Pá puto, eu orientei essas peças, que esquivacada e tu dizias que era difícil achar. E Estás era a difícil, que no dia, foi no a... dia. No próprio dia arranjei esta caixinha. Portanto, tu já fizeste já alguma coisa da parte de eletrónica? Nada. É é nada. nada. É assim nada. que estes gajos me tratam. Deixa aqui o carro, a parte da mecânica, 5 estrelas. É que, não, que não me conhece há muito tempo. A parte eletrónica, como me conhece há muito tempo, já já há alguma coisa. Nada, nada, zero. É não assim. sabes o que Eu vou-te explicar. Vocês querem tirar, tu tens lá os fios pendurados, eu ligo não, a bateria. Ele é... já tem tendência a A verdade perder. é, quanto mais amigo, pior. Não, ele já tem tendência a dentro Tu tens lá os fios pendurados. eles já têm tendência eu... a arder. Se o eu ligo a bateria ao fio, de ponto É pá, mas não pode ser, pá, tens ter calma. É o chamado preço de amigo, está aqui, nem mexeu. <risos> ah, e ele também mandou aqui uns, uns piscas brancos. Já, já me estava a esquecer dos piscas. Também foi cortesia do meu seguidor nos pistas e brancos. Fica sempre laranjas. Deve -se ter que trocar as a lâmpadas. <risos> <Sim, já, já. risos> então agora vamos aqui ao amigo Rosa, que ele estava a sair aqui atrás, porquê? Temos aqui um turbo de dança puduro. É, este tá dança. <risos> Mostra-me. Conta-me tudo, não me escondas nada. <risos> Após aquela, aquela aventura do Mancha e Desmancha no sábado? Depois... Não, a primeira aventura foi o test drive. Mil e um test drives. Já aqui, já aqui no oficino, E claro. depois foi o desmancha. Uh, opá, fizemos aquele diagnóstico dos tubos de vácuo e do, do sensor de tonação, Entretanto, começámos a desmanchar. Opá. Há certas coisas que não dá para ver bem no local. O que acontece? Começando por aqui. Ai, o tubo está Opa. todo roto, meu. Isto atrofia logo o carro. Bem, precisamos de um tubo. o seu trabalhar. Yeah. Esse tens que mandar vir. E depois, a fuga. Temos aqui o tubo. Estava assim. Ai, é que me E aqui, a compostor? Abandona muito? Não. não. Nem por isso. Estás a ver? A nível turbo, também não fazia pressão como é que querias calabornar. <risos> mas agora o turbo já está desmontado, vamos fazer o quê? Vamos levá-lo, mas a gente já, já falou do turbo. Da mecânica, meu rico, está todo fora. Tem junto a este escape. Como a gente conseguimos ver lá no local, esta parte aqui estava mesmo destruída. Pá, pernos partidos. Pá, a junta está mesmo... Este perno vais ter que sacá-lo fora, não é? Pá, se a cabeça for para trabalhar, depois já devir vir pronta a fazer isso, não é? Uh, daqui de, pronto da nível de fugas de escape eram os pernos, as juntas e o, o turbo que estava largo. Larguíssimo. <risos> entretanto, como isto é uma mecânica difícil de, de ter acesso e de mexer, epá, vimos o rectificador de corrente aqui do alternador. Também está com as corras no motivo. ver se tratas disso. E o resto, tubagens de água convencer de serem. Nível... Tubagens tu de água, estão todas as rotas? Estão tão ruins. Estão ruins. Estão mesmo, era. E agora é continuar aí com a manutenção, ver o que é que Olha <ne SSSS> whether... os tubos de ferro, como é que eles estão. Tenho aqui. Ainda estão saudáveis ou convém a gente. Ah, assim? Deixa-me deixa ver. Deixa ver... É, isto é o material todo do GT? Espetáculo! Yeah. A é mesmo por dentro e tudo. Yeah. Não sei se ele já foi substituídos não. Não está muito mal não. Eu estava a contar que ele tivesse bem pior. Tá. Mesmo os outros pequenos e tudo, ah. está tudo de sim, joia. Sim, isso. A nível da metálica não, não, não está mal. Mas então se calhar nem precisamos meter os inóculos. Mas já as fugas de óleo que isso ainda vai tendo por aí. E pronto, já te sei para mudar a embreagem também, como tinhas dito. Sim, sim, eu agora trouxe-te aqui algumas coisas. Claro, algumas coisas não vais precisar já. Eu ainda tenho que eu ainda tenho que fazer a encomenda dos filtros e não sei o que, mas isto já chegou <risos> um K&N de caixa é para a mala do carro. temos aqui a embreagem estava a fechar não é que falte nada pá, e depois olha, pá, quando ele, olha a junta de escape também vai fazer jeito, não é? Yeah. Pá, e depois olha, quando tivermos coisas tenho aqui as, as velas, uma MAF Pá, em princípio aquela é está tá boa, se tiver, mantém-se, mas para despistar alguma avaria. Tá agora supostamente já não tem avarias, pelo menos o injetor E depois apesar... tenho aqui coisas fixas. Olha, eu trouxe uma, uma dump é. valve, trouxe um regulador de pressão. Okay. Trouxe aqui uma torneira Sim. e aqui está outra dump valve é para escolher. Yeah, e outro regulador de pressão. Pronto, okay. Nos reguladores, o outro tem manómetro. Pá, não sei se há diferenças internamente entre ah, tá. eles, não faço a mínima ideia. O outro tem, o outro tem. Queres ver onde é que está o outro? Este. Este, aqui. este aqui tem. Este aqui tem manómetro, tem as mangueiras. Ah, sim, a gente para meter isto é sempre lá em baixo, fundido, sim. dentro do tablier, dentro do porta-luvas. centralina, <risos> é. ah, em qualquer lugar. Eu trouxe os dois, trouxe as duas dumps. Ok. Das duas é tentar fazer o melhor, o melhor, o melhor que puder. Agora, eu vou receber, dá-me a lista, o que é que eu preciso mais? A lista, a lista, a lista. A lista. É aquela? Okay. Então o que é que a gente precisa mais? O que é que eu tenho que comprar? A barra oficial da direção do lado direito, tínhamos visto que tinha folga. Yeah. É. convém para o som da lâmpada. O knock sensor. As tubagens de refrigeração. Um, o sistema de silicone, como já tinhas dito. Sim, sim, isso uma da visa. Pá, é. fol, da direção, estão os dois danificados. Falta de transmissão do lado da caixa, onde está estragado. É as juntas todas do escape. Estão todas, é estão todas más. As uh, tubagens de vácuo, que temos que substituí-las todas. O tubo de admissão, aquele de que, que está ali. Pá, o passador. De, do alternador também está tá gripado, o regulador de tensão por ter difícil acesso, Pá, e as relas, e, as relas, ah, sim. e depois há de seus retentores ou kits de descarbonização. Bem, eu tenho lá, estou à espera de hum, dos filtros, óleos, distribuição, tensores, d'água essas coisas todas. Ah, Quando eu trouxer esse, ou melhor, ainda não, não trouxer esse, já vou pedir aquilo tá Bem, <risos> está feito. Olá! Estás bom? Queres ir lá com um ponto GT ou queres lá ir? <risos> Ai, não tem motor, não é palhaço? Qual é a próxima fase? É claro, o que é que é. queres fazer? Que é que fazer? Já que o motor está fora, acho que a gente devia levantar a cabeça, né, uh, Para ver, já no em que está as tubagens e não sei o quê, aproveitávamos levantávamos a cabeça Metias uma, uma junta de cabeça se calhar melhorzinha do que a original Pá, Se calhar já tens velas, também podias mudar a ignição uh, Aqui pelo menos os cabos da... De... Estavas a dizer que ainda querias medir a compressão, não é? Se calhar, se calhar não. Vou, vou medir a compressão dos cilindros para, para ver como é que está o estado. Isto está dentro dos parâmetros, antes de desarmar, só para ficar com o registro. Epa, então. E depois levanta-se a cabeça e... vai à vida. Bem. Vai à vida dela. Bem, se a cabeça vem fora, temos que arranjar a maneira dela. Quando voltar já não será a original. Convém. Convém. aproveite Estás útil ou agradável. Então, vamos, assim. então vamos, vamos tentar tratar... De uns cabos de velas. Ah, sim. Já e... tens as velas rapá, parecia mal, as velas, E de uma, de uma cabeça estar... de trabalhada. Bem, está feito o um upgrade. O upgrade não, o update. O upgrade vai ser depois. Agora vou levar, a dizer, agora vou o turbo. Vou levar o turbo, vou levar assim, turbo, coletores, tudo ou Pá, é que não bem, vou... Eles já foram aqui. Ah, os agora. Okay. Já... ah, já levaram aqui um toquezinho. Para o especialista. E, e eu é. trato disso. Então pronto, vou levar o turbo, vamos levar o turbo à DFC o próximo episódio, de, em princípio, será a uh, trabalhar o turbo, a aprender isto tudo, a pôr isto como deve ser. Vai, fica por aí, acompanha! já sabem, se de manutenções mecânicas, o homem trabalha rápido, é fixe, e eletrónicas, está-me a deixar mal. Então, está-me a deixar mal! <risos> <risos> Onde é que isto fica? Onde é que isto fica? Onde é que isto fica? Estrada CM 1022 2860 3398. não é que ele sabe de cor, não é que ele sabe de cor. Vai, até já!